Boa tarde, não temos informação de como começou o incêndio, né? A princípio, o Porto do Bombeiro foi acionado para verificar um desicto incêndio, que se deparou aí no, no local, uma residência, né? um terreno com no mínimo seis residências, e uma residência de mais ou menos 50 metros quadrados, tomada pela chama. Tem casa, é a casa que é se alugou, né? Isso mesmo, o morador ali né, alugou essa casa há algum tempo e uma casa, mais ou menos, como eu falei, de 50 metros quadrados, estava tomada pela chama, o bombeiro fez o combate, conseguiu preservar alguns cômodos dessa casa e ninguém se feliz. E, mas, segundo o morador, ele estava usando bastante tomada bastante feias ali. Não tem sido alguma, alguma situação nesse tipo. É, a gente tem que tomar cuidado aí, né, Tenente, também não só com o sobrecarregamento de usar a tomada, mas com certeza, tem que fazer uma verificação, para a fiação elétrica e não só sobre carregar energia, porque né? provavelmente para o controle preço e não tiver ninguém esperto para poder fazer o então, controle, pode gerar um incêndio. Assim. O acionamento dos convites fez muito rápido e ajudou a, a não alastrar o fogo. Com certeza, o governo chegou em menos de 100 minutos de pé aqui em Colômbia um quartel aqui com duas viaturas, né? É. E mais uma viatura do Vai e Volta. E a gente também estava no local conseguindo fazer o combate na cama, se der dano em algum tipo e até mesmo. Que bom, parabéns então pelo serviço e muito obrigado por ter convidado aqui